Olá meninas, é assim: eu já gravei um vídeo antes. Como é que eu limpo o meu rosto? E depois eu tinha dito que ia fazer um vídeo para vocês. Então eu estou aqui para fazer o um vídeo para vocês. Espero muito que vocês gostem. E vamos lá começar a aplicar o primer. Eu vou fazer uma maquilhagem. Deixa eu só explicar para vocês: vou fazer uma maquilhagem para o trabalho e para a escola. Como é como já estamos no regresso das aulas então decidi fazer uma maquilha para vocês tanto faz para a escola e como para ir para o trabalho então vamos lá começar já apliquei o primer todo na minha espada para os móvel. É, agora eu vou, vou pegar aqui nesta paleta aqui esta paleta aqui de 120 cores eu vou pegar aqui no pincel é um pincel muito bonito um, vou pegar esta então, pincel aqui e eu vou pegar aqui nesta sombra um, nesta sombra aqui este roxo e eu vou aplicar a minha pálpebra toda como é uma, uma maquilhagem por trabalho não adianta fazer uma maquilhagem que dá muito menos vista tem que ser assim uma coisa discreta que vocês se sentem bem no vosso trabalho e na vossa escola bem vamos lá aplicar então as sombras Bem, eu já apliquei a sombra, como vocês podem ver. Agora eu vou pegar aqui num, num lápis. Num lápis, desculpa. Eu vou pegar um pincel. É um pincel da VON. Eu vou pegar um castanho. Vou pegar aqui um outro pincel. Este pincel aqui, é para pegar acima. E eu vou pegar aqui um castanho muito bonito. Pode ser a mesma paleta, vou pegar neste castanho aqui, e eu vou aplicar aqui, tipo um V, assim. Vocês podem aplicar com qualquer paleta que vocês tiverem aí em vossa casa, e vão fazendo a maquiagem. vou fazer um vezinho e depois eu vou esfumar Atenção, é uma maquilhagem para o trabalho, uma maquilhagem para ir para a escola E não precisamos de uma maquilhagem que dá muito ajustes Por isso, atenção meninas Bem, agora eu vou pegar aqui no pincel Eu pincel para esfumar este pincel aqui E eu vou esfumar aquele castanho e aquele roxo que tenho ali nas palmas é um roxo muito lindo e eu vou esfumar o meu côncavo e eu espero que vocês estejam bem com este domingo, espero que o vosso domingo esteja a correr bem para todos vocês espero mesmo muito uma maquiagem muito bonita, é uma maquiagem discreta também. Isso como é uma maquiagem para, para a escola não adianta já fazer uma maquiagem que dá muito mais vista. Muito cuidado meninos. <risos> Bem, agora eu vou pegar um pincel. iluminar o meu aqui no canto do meu olho eu vou pegar nesta sombra aqui eu não quero muito quero um tal, eu vou tirar aqui o excesso Aquele, aquele pincel que eu vos mostrei, este aqui, e vou adivinhar aqui a minha linha de água. Vou passar aqui um preto, aqui assim no carro mesmo, na dobra do vosso olho também. Eu vou pegar no mesmo pincel que eu esfumei de castanho e vou esfumar este preto aqui. Fica assim, é um esfumado muito lindo e é discreto também, fica assim, como vocês podem ver a maquiagem é linda e é simples de fazer. Agora vou pegar aqui num delineador, é um é este aqui, é da L'Oreal. e eu vou fazer o meu risquinho Assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto das minhas pálpebras. Porque elas são muito caídas. Por isso é que eu faço às vezes quando faço uma maquilhagem assim para sair e tal. Estão a ver? Já fiz aqui um borrão caneco. Desculpa. Por isso é que eu não gosto nada das minhas pálpebras, que elas são muito caídas. E quando quisermos fazer é uma maquiagem assim mais... usada Fica assim. Não gosto mesmo das minhas, das minhas pálpebras. Odeio. Ah, vou ser sincera, odeio mesmo. Eu posso aqui um bocado... Eu gosto das minhas pálpebras São muito caídas Odeio mesmo, Não gosto trovo-vos ser sincera Pelo menos não gosto, não gosto Quando eu não gosto, não gosto Por isso ninguém tem que me vibrar. vai A maculha ficou assim Eu agora vou pegar uma máscara Desculpa Eu vou só iluminar aqui o meu Aqui assim Neste lado preto. Primeiro eu vou pegar nessa máscara aqui da minha bolinha, que vocês já conhecem, e vou aplicar nas minhas estanas. Essa, essa máscara, porque ela é boa, deixa elas bem curvadas, e eu adoro, e estou sempre a usar, quando faço uma maquiagem, Dá pra cima de ter feito aqui um Ai meu Deus. Ficou assim. Bem, agora eu vou aplicar um batom, como o batom é assim não há é problema. Já apliquei. Vocês de caralho a perguntar o que é que eu estou a fazer com o casaco, assim. Mas assim, eu estou com frio. Está bem que já estamos nos últimos dias do. Do verão, mas eu vou mexer sem que eu já estou com muito frio mesmo. Pessoalmente à noite tenho tido frio, muito frio mesmo. E de manhã também, por acaso, quando me levanto, tenho tido muito frio. E depois o meu apartamento é muito gelado, é muito frio. Então, olha para porque... que é hambúrguer de casaco bonito. Que é por causa da maquilhagem. Agora eu vou, vou aplicar aqui o plástico que arranjamos que esquecer. desculpem. É um baixo lindo. Com gosto de pôr também um teixo aqui assim no nariz e faz muito bem, nos sentimos bem. bem. Eu já preparei a maquilhagem. Este é a minha maquilhagem, que normalmente eu vou ao trabalho que vai é para, para a escola para as meninas que vão começar na segunda-feira para a escola. Então este material está muito discreta, a maquilhagem está bonita. Espero que vocês aproveitem o dia das aulas, que já é, é amanhã. Então muito, muito, muito, muito bom aproveita. Bem, Agora tenho aqui uma coisa para vos mostrar. -me. Esta aqui é a minha agenda. Vocês estão a ver? A minha agenda ela é assim: tem estes desenhos. E depois ela é assim. É assim. Eu tenho aqui umas coisas que eu aponto, que é para não me esquecer para apontar tudo tutoriais. E aqui onde eu aponto, eu tinha uma câmera onde eu apontava, mas ela não se acabou, então eu decidi apontar aqui as minhas coisas todas. Uh, então esta é a maquilhagem, eu fiquei para ir para as aulas, maquilhagem, regresso às aulas e fiquei para ir para o trabalho também. Uh, espero que vocês gostem da maquilhagem, gostem do vídeo e um bom domingo. Tchau, adoro-vos muito. Tchau, tchau, tchau.